Na Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui do pêndulo E o copo com água Para transferência de energia para a água E essa água vai para a pessoa Que é a pessoa que Que tomar essa água Vai aumentar a energia dela Para combater certos problemas que ela tem E lembrando pessoal que pessoa que for tomar água, tem que tomar água de uma vez só, não pode tomar de dois goles, um gole só de uma vez e, e se não for fazer, uso da água depois que você terminar, você joga essa água fora e também não fazer a experiência duas vezes com a mesma água lembrando que a água no copo é só um, é só um pouquinho é só um golinho de água é pra tomar uma vez só Se a pessoa pegou, tomou uma vez Sobrou no copo, joga fora E Lembrando aí também o pessoal aí Que logo nós vamos ter o sorteio aí pela frente Já estamos aí Com mais de 750 números distribuídos E vamos Logo É Alguns amigos aí vai ganhar uma par de aí o outro vai ganhar também. Outro par de no segundo e o terceiro dois diamantinhos. Lembrando, pessoal, que esse teste do pêndulo. É da seguinte maneira. O pêndulo não pode ter mais do que 12 ou 15 centímetros aqui de... Aqui na frente, ó e lembrando que ele é para o comando você tá, vai comandar ele o resto da corrente que sobra ou de outra parte do pêndulo que você estiver usando fica preso dentro da mão lembrando que os dois dedos aqui em cima tem que ficar aqui você vai ficar com a mão fechada e esse dedão aqui prendendo agora e, o pêndulo ele vai, ter, ele vai ter que girar dentro do copo sem bater na beirada do copo se antes dele terminar de transferir a energia que a pessoa precisa, ele bater na beirada do copo, você, você interrompe você já pode tirar ele para cima porque não é conveniente que você manda essa energia, que você dá essa cabeça a pessoa bebe essa energia então, é se ele bater durante o tempo e o copo é um copo mais ou menos ele tem 7 centímetros de âmbito na boca dele. Então, é... Pessoal que for treinar aí em casa. Outra, lembrando aí o pessoal que treina, vem primeiro. Faça um bom treinamento. Porque não é brincadeira essa transferência de energia. Outra, não precisa preocupar que não tem retorno de energia para o seu corpo. Não tem nada de retornar doença para o seu corpo, nem nada. Então, é... Simplesmente você está transferindo uma energia boa Para uma pessoa que está com um problema Que precisa resolver aquele problema Então é só isso então A pessoa vai tomar Vai tomar essa energia que vai na água E E a pessoa que enviou Vai ficar aguardando os resultados Para ver o que aconteceu então lembrando pessoal que no fazer teste é, o pêndulo, se o pêndulo bater na beira do copo você interrompe. Então aquela pessoa que está no papel escrito aqui embaixo. Aqui embaixo está o papel que está escrito. Então a pessoa que, tá, que vai receber essa, essa energia não está competente para receber. Se, ele, se o pêndulo bater na beira do copo, você, inter, você interrompe e não manda e não é essa pessoa não pode então a essa pessoa você já tem que encaminhar ela para o médico já manda para o médico fazer exame porque ela está com um problema mais sério agora outra coisa é tal também que depois que, que ele mandar energia suficiente ele ele ele vai parar sozinho então, se tudo correr bem, a hora que ele manda a energia suficiente, ele para. Ele para de mandar. Ele para, você pode tirar ele de cima do copo, que já está a água, está energizada. Então, isso aí, esses testes aí, é para os amigos treinar. Treina em casa. É... Ou até, para quem tem também, a energia alta, Porque você não vai tirar a energia tua para mandar para uma pessoa, se você não tem nem para você, né? Então... Você está com uma energia fraca aí, se você estiver com ela muito fraca demais, você tentar fazer mandar uma energia para uma pessoa, você vai acabar de fazer isso e vai ficar sentado na cadeira aí um tempão, cansado. Porque a tua energia está fraca. Então isso aí não. Como se diz, é pessoal aí tem uma ideia das coisas que podem ser feitas. E que também estão tá começando aí na radiestesia, com é a sua iônica. Eu fiz um primeiro vídeo aí, casuariônica, fazendo Só que o modo de fazer casuariônica é um e o pêndulo é outro Então aí o pessoal que Que for fazer esses testes em casa, prestar atenção Porque As coisas não é brincadeira não Depois que você fizer, não vai ser usada essa água Você joga essa água dentro da pia, deixa embora Não deixa nada beber não deixa perto de criança. Então, é, tem que ter responsabilidade. Porque eu vejo muita gente aí pensar, ah, isso aí é uma brincadeira. Porque hoje, o pessoal hoje mais novo, 90% deles não acredita nas coisas. E antigamente a população era mais gente que acreditava. Hoje é menos. E é onde muitas pessoas sofrem hoje porque não acreditam em nada. Elas têm um monte de problema, um monte de energia ruim que acompanha ela. Por quê? Porque ela não acredita em nada. Ela está dando espaço para tudo enquanto é coisa. Agora, as pessoas que, que têm um pouco de conhecimento, não dá espaço para essas energias ruins. E lembrando também o pessoal aí. Para não esquecer de dar o like, se inscrever aí no canal E logo também, amanhã também nós vamos ter uma live Então eu já estou falando tudo que tem que falar aqui antes de fazer a demonstração do pênalti Porque é o seguinte, é depois que nós fizer o pênalti também nós já estamos encerrando Agora nós vamos a demonstração com ele não sei dizer que eu estou já posicionando ele. É, Pendo, você gira. Mandando a energia para essa água que está no copo. Para fulano de tal. Você gira sem bater, sem bater no copo. E assim que a energia for suficiente. Ó, ele já começou a girar. Ó, ele já está mandando a energia. Assim que a energia for suficiente. Você para de girar. E se essa pessoa não puder receber essa energia. Você bate na beira do copo. então ele tá girando, ele tá acelerando aí tá dando para a câmera ver que ele tá girando, tá acelerando ele não bateu na beira do copo, porque se ele bater ele dá o tinido ele tá parando, ele já tá parando então a energia já tá sendo quase suficiente, aqui é ele já tá querendo já, tentando parar já Ele já tá quase que parado, parou. Agora ele não gira agora, ele tá parado. Porque a energia que foi para essa água já é o suficiente para essa pessoa. Portanto, essa pessoa pode tomar essa água sem problema, porque se tivesse problema, se tivesse problema ele ia bater na beira do copo. Eu vou bater na beira do copo, ele sem o barulho que faz, né? ó. Se ele faz isso, essa água não poderia ser enviada mas como ele não bateu na beirada do copo e parou, já na energia suficiente que vai para essa pessoa então não vai haver problema, essa pessoa pode tomar essa água energizada agora se ele bate na beirada do copo, você pode parar por exemplo, ele está rodando ele bateu na beirada do copo, você pode parar que não, não é para essa água. agora veja bem vamos dizer o seguinte vou fazer uma outra demonstração que é pro pessoal aí tirar uma outra dúvida aí então eu vou tirar a água desse copo agora ó, eu tirei a água do copo não tem água então a pessoa está treinando a pessoa está treinando ele está tá lá em cima do copo ó, desse jeito ó o pé está batendo nas beiras do copo para todo lado isso não quer dizer nada isso aí é a pessoa que, tá, que tá, não está conseguindo manter o equilíbrio e não está conseguindo a concentração porque se você concentrar ele, você para o pênalti bem no centro do copo, agora eu estou parando aqui ó. agora ele começou a girar e começou a bater para lá para cá, está tudo errado é porque você não está conseguindo concentrar agora se você estiver aqui no meio do copo, você conseguiu concentrar, você faz o que você quer por exemplo, se eu falar para ele girar, ele vai girar. Porque agora não tem água lá dentro. Eu falo, pendo gira dentro do copo. Olha, ele já começou a girar. Não bata na beirada do copo. Ele já tá girando e não vai bater na beirada do copo. Por quê? Porque eu dei uma ordem não ele não bater, não bater na beirada do copo. Agora, se a pessoa tiver tudo tremendo, tudo de ressaca, tudo ferrado, e ficar aí... Aí não vai dar, pai. Aí você tem que estar tá com os nervos controlados, o nervo tem que estar tá firme, a mão tem que estar tá firme. Você comanda ele, você faz o que você quer. Por quê? Porque quando você vai transferir uma energia, você não pode estar tá, com tá a mão toda balançando. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Rapaz, será que isso não é perigoso não? Ah, será que vai dar certo? E isso já foi tudo para os que abram é por isso que eu falo, esse tipo de coisa não é pra gente que tá, tá aí começando a aprender não isso aqui é coisa que o cara pode até dar uma treinada mas ele só vai mesmo conseguir fazer alguma coisa real depois que ele tiver bem energizado, que ele tiver com os nervos bem, bem controlado e outra, após a energia dele tá boa E mais para frente também eu vou fazer um vídeo é, Sobre levitação A gente vai começar com as mãos E depois a gente vai começando vai, vai aprofundando talvez mais alguma coisa Mas Você tem que meditar Você tem que usar a tua energia no cérebro Você tem que fazer a meditação com os olhos fechados Então é, é um vídeo também treinamento E também vai ser bem mas eu vou fazer mais ou menos Para as pessoas também terem uma ideia também Do que pode ser, pode ser feito E lembrar o pessoal aí Que o vídeo já está ficando longo Nós vamos despedir aí do pessoal Esse vídeo vai dar agora mesmo Daqui a pouco para o canal Daqui a meia hora, uma hora por aí Já está no canal E lembrando o pessoal Que amanhã nós tem a live E o pessoal que tiver interesse aí Nos pêlos, nas variônicas também A descrição está embaixo do vídeo uma boa tarde, Maurício Mococa.